Hoje eu vou ensinar a você uma ferramenta que todos os grandes oradores utilizam. É um dos ingredientes do carisma, o sorriso. Toda vez que você estiver em público, sorria. Mas eu vou ensinar a você um gatilho para você ativar no seu cérebro um comando para sorrir quando estiver em público ou em reuniões sociais. Você vai até um espelho, olha para o espelho, sorria... E quando estiver perfeito, diga, ótimo, faça isso três vezes. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora está instalado no seu cérebro um gatilho, um comando. Quando estiver em público, olhe para as pessoas, sorria e mentalize. Ótimo. Um dos ingredientes do carisma, na oratória do mago. Plim, plim, plim.